O resultado na primeira partida não foi bom. Mas ainda tem cinco jogos para buscar a classificação. E no gigante da Beira Rio, o Colorado vai lutar pelos três pontos. Internacional e Deportivo Tátira. Nesta terça, 9 h da noite. Tem Copa Comebol Libertadores. Aqui no SBT.